Galera, é o seguinte, ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu acabei de comprar o drone Mavic, então. Fala galera, não é o Mavic, é mentira, ele falou tudo errado. É de Spark, Parker, beleza? O Combo Fly. E já falando aqui pelo Instagram, como vocês viram, parei tudo aí. Já vou dizer um negócio pra vocês: me segue aqui nesse Instagram, porque tudo antes de sair aqui no canal vai sair lá no Instagram. Então cuida, beleza? Se não me segue, já segue lá as redes sociais. Continua o vídeo. É o seguinte, eu vou testar pra vocês aqui. Vocês sabem que essa praia, eu costumo sempre vir aqui no Beach Park, mas eu nunca mostrei ela de cima pra baixo. Então, fica ligado aí nas imagens que eu vou fazer, mas antes de tudo, já sabe... Se inscreva aqui no canal, isso é muito importante. Deixa aquele like, ativa o sininho, porque se você não ativar, já sabe, né? Não vai receber as notificações. Então é isso. Chama todo mundo para assistir esse vídeo, porque vai pegar o bicho. Cuida! A gente já tá aqui na praia e eu vou fazer um negócio para vocês. Se liga, porque o drone agora vai subir. Eu vou mostrar tudo para vocês de cima. Esse mazão que eu tô vendo aqui na minha frente. Vocês não estão vendo, mas tá muito irado. Se liga aí nas cenas que vão acontecer. Bora! Fui! Música